Olá, hoje é quarta-feira e é dia de mais um vídeo da minha série de vídeos sobre uh, imobiliário, compra e venda no imobiliário. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário e estou aqui para esclarecer algumas das questões mais frequentes que os meus clientes, sejam eles compradores ou proprietários, me colocam. Hoje vou falar sobre um tema que é o sinal no contrato de promessa de compra e venda. Existe ou não um sinal uh, que seja o sinal típico e o sinal normal? E a resposta é sim e não. O sim é porque, de facto, existe um, um valor que é normalmente praticado, que é o mais normal, o mais aceito pelas partes, que é de 10%. Esse valor é um valor que, que é, é mais ou menos a, a prática corrente do mercado e, portanto, é, é tido como aquele que é o valor normal, para se entregar de sinal no contrato de promessa de compra e venda. O não é porque, de facto, o contrato de promessa de compra e venda é um fato à medida e, portanto, todas as condições podem ser, todas, quase todas, podem ser um, negociadas e acordadas. E o sinal é uma delas, portanto, é um sim porque há um 10% que é normal, é um não porque é um fato à medida. Quero-vos deixar aqui dois alertas para compradores e para proprietários Uh, e também falar sobre aquilo que é a minha prática correta. Eu gosto de trabalhar com 20%, eu gosto de trabalhar com um sinal de 20% porque acho que o sinal de 20% credibiliza o negócio, dá mais força à proposta do comprador um, e ao mesmo tempo assegura ao proprietário que aquele interessado, de facto tem capacidade financeira portanto pode avançar com o negócio, não ficando comprometido mais para a frente. Um, obviamente isto nem sempre é possível e portanto às vezes temos de trabalhar com sinais menores uh, e temos que nos adaptar àquilo que é uh, a realidade do negócio, no entanto esta é a minha forma de, de trabalhar e é aquilo que eu recomendo. Trabalhem com sinais de 20% que uh, equilibra mais o negócio e permite transferir alguma, alguma certeza para, para ambas as partes que não vai haver uma desistência de um dos lados e que portanto o negócio vai mesmo, vai mesmo, vai mesmo avançar uh, Alerta para os uh, senhores proprietários se está a ver este vídeo provavelmente uh, está a fazer um negócio sozinho, sem mediação e pode-lhe ser proposto fazer um contrato de promessa com um, um sinal baixo de 500 euros, 1000 euros a minha recomendação é que não aceite Sinais desse valor, apesar de obviamente ser dinheiro, 500 euros, 1000 euros é dinheiro, no entanto, isso não é o suficiente para aquilo que implica fazer um contrato de promessa, que é de ter a sua casa presa, e pode estar presa muito tempo, porque mesmo que as condições não sejam respeitadas, se assinou um contrato de promessa, se recebeu dinheiro de um, de um, de um comprador, a casa está vinculada, não a pode vender até que o contrato esteja uh, devidamente uh, uh, cancelado pelas partes. Portanto, um, já que vai uh, prender o seu património, um, então que o faça por um valor que seja minimamente justificado. Este é o meu alerta para compradores. Não aceitem sinais baixos para com pressa de fazer um negócio porque isso não é positivo. Um alerta também para os senhores... Uh, uh, Compradores, o anterior era para proprietários, este é para compradores. Se vão fazer um sinal, se vão fazer um contrato de promessa que não está a ser acompanhado por uma mediadora imobiliária, que não está a ser mediado, então a minha sugestão é que o façam sempre num notário ou advogado com reconhecimento de assinaturas e exijam também fazer os registros provisórios de aquisição. Porque estão a entregar dinheiro Uh, um, se fizerem através de uma mediadora, as mediadoras têm seguros, responsabilidade civil, estão salvaguardados, têm que ver a documentação, mas tiverem a fazer diretamente próprio para próprio, há riscos uh, de fraude, há riscos de uh, o imóvel ser vendido várias vezes, há riscos de o um imóvel ter uh, hipotecas ou penhoras que são desconhecidas ou que possam vir a surgir e depois o vosso dinheiro uh, desaparece. Portanto, uma recomendação muito séria, façam uh, o contrato, tranquilamente, mas com um advogado, tem que ver a legalidade do contrato e da documentação, ou com o notário e sempre com reconhecimento de assinaturas e uh, registros provisórios de aquisição. E uh, é isto o vídeo desta semana, uh, um vídeo curto para explicar como é que o Sinal funciona. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso, sou agente imobiliário e estou ao vosso dispor. Até à próxima semana, até ao próximo vídeo. Vamos conversar!